O seriado Friends está voltando! What's up, learners? Junior Silveira aqui, seu professor de inglês online. Bom, na verdade, o seriado Friends não está voltando. Eu falei isso porque achei que era bait e ia te prender aqui no vídeo. Eu fiquei sabendo que eles iam fazer uma reunião, né? Então, temos aqui Friends The Reunion. Parece que eles vão fazer um programa aí, relembrando os momentos quando eles gravavam a série, algumas passagens... Enfim, eles vão conversar, trocar uma ideia. E aí, saiu o trailer. E como eu, como professor de inglês e vários outros professores de inglês do mundo usam ou usavam Friends, um dos seriados mais famosos é, do mundo, para ensinar inglês justamente porque aborda temas do dia a dia, né, conflitos amorosos, familiares, amigos, trabalho, faculdade, enfim. É um seriado que trata muito da vida real e muitos professores de inglês utilizam do seriado para ensinar inglês, para fazer algumas atividades. E eu acredito que é muito interessante a gente analisar esse trailer, não só para rever os personagens, mas também para aprender um pouco de inglês com o que nós temos aqui. Então eu separei o trailer para a gente analisar, assistir e fazer algumas análises aqui, beleza? Se você gostou da ideia, já deixa o like para ficar feliz, inscreva-se no canal e me siga lá no Instagram, que eu posto muitas dicas e aulas para vocês. Vamos lá, esse trailer aqui é possível que você habilite as legendas, ó. então clicando aqui o YouTube gera legendas. É, não são 100% exatas, mas ajudam muito na hora de estudar. Então vou colocar aqui as legendas para vocês. O teste está pronto. Rachel escreveu a Ross uma letra e pediu que ele lê-la antes de se tornarem juntos. Quantas páginas foi aquela letra? 18 páginas! 18 páginas... And back is correct. Olha, eu gosto muito dessa, dessa expressão aqui, ó Front and back Front and back nada mais é do que frente e verso Front and back Frente e trás, frente e costas Frente e verso, tá? Então, 18 pages, front and back 18 páginas de frente e verso Voltando aqui, Flash, ó Here we, go. Here we go. Here we go. Que é uma expressão quando, é, usada quando a gente fala, lá vamos nós. Vamos lá. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Here we go. Engraçado, né? Que traduzindo a pé da letra fica aqui nós vamos. Lá vamos nós. Em português também, né? Lá vamos nós. Sem sentido nenhum. Wow. Does Courtney still have her lines written on the table? We've literally just slipped right back. Essa cena é interessante. Eu me lembro do episódio. É. Que eles ficam o dia inteiro assistindo TV, aí pedem pizza, coca e ficam lá na poltrona. Foi bem engraçado. We regress. We have such a bond from this show. Bound. We have such a bond from this show. Bound é como se fosse uma ligação, um, um elo, uma conexão com o show, né? O show se diz respeito aí ao, ao programa. Were Ross and Rachel on a break? Yes. Yes. yes. Bullshit. Vou botar aqui um pouquinho. Show on a break. Yes. Yes. Yes. Bullshit. É um palavrão. Então, Flash, espero que você tenha colocado o P aí quando eu falei, pelo menos na segunda vez. É como se. É um palavrão, mas ao mesmo tempo pode ser algo como. Que besteira, que baboseira. Ah, Mas evitem falar essa palavra em situações mais formais. Por favor, somente entre amigos. Bullshit. <risos> Uma parte que eu acho legal são aqueles parênteses ou colchetes que aparecem nas legendas quando nenhum ator fala, mas aquilo reproduz um som, um, um aplauso, uma risada, né? Algum som. Que é o caso daqui, ó. Yes, yes, yes! Bullshit. All laughing. All laughing, todos rindo, todos gargalhando. E atenção na pronúncia dessa palavra, né? Laughing, laughing, porque esse G e H tem meio que um som de F, né? Vem da palavra laugh, é gargalhar, é dar risada, né? Diferente de smile, smile é o sorriso, é o movimento, né? Isso é smile, inclusive eu tô falando assim por causa do aparelho, não sei se dá pra ver o aparelho, smile. E laugh é o, é o verbo, é a ação de dar risada. <risos> The first table read. that's the first time i laid eyes on any of you ah that's the first time i laid eyes on any of you laid eyes quando quando ela laid eyes é que ela colocou os olhos que ela Pôs os olhos, os viu pela primeira vez. Sabe quando você fala assim: ah, a primeira vez que eu pus os olhos em você, primeira vez que eu olhei pra você. Mas aí você fala pus porque parece ficar diferente. Então é a mesma coisa com: I laid eyes on you, on any of you. I eyes on any of you. Everyone was so perfectly cast. Yeah. This is from the one where everyone finds out: Oh! Oh! My eyes! I know! My eyes. <laughs> All laughing I remember I went to the producer of the show I was on and he said that show's not gonna make you a star No, that show's not gonna make you a star Bullshit Of each of our houses Oh jeez Oh jeez Jeez é tipo She Ah, she Eita, putz Isso tudo é Jeez Então você pode usar aí em qualquer situação, em qualquer lugar da frase Putz, perdi um vídeo do Junior Silveira Jeez nós sentimos como que nós friends amigos. Eu amo muito. May 27th. Friends é um clássico dos seriados, das séries, é como se fosse o Chaves americano, eu acho. <risos> então, se você gostou desse vídeo, deixa o like para ficar feliz. Inscreva-se nesse canal, compartilhe o vídeo, me segue lá no Instagram. É muito importante, hein? Por favor, me segue lá. E se vocês querem mais reacts de seriados, de trailers de filmes e tudo mais, deixa aqui embaixo sugestões, porque eu tô gostando de fazer esse tipo de conteúdo. E aí eu posso fazer o seu seriado ou filme favorito. Faz o seguinte... Eu deixei esses dois vídeos aqui, ó, que são muito interessantes e com certeza vão te ajudar bastante no seu aprendizado de inglês. Então clica lá em um deles que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching e lembre-se todos vocês, see you around. Bye! E atenção na descrição, hein? Tudo sobre o meu curso, só clicando lá.